E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo Hoje eu voltei com o LoL Eu tava afim de fazer uma série no canal, que vai resetar os elos Pegar essa minha conta, que é ouro e Pegar a minha Smurf, jogar as duas no bronze 5 e subir com as duas pro ouro Porque eu sou ouro na flex, na solo em todas, então Eu consigo subir de, de, pro ouro de boa, então, o que vocês acham? Vamos lá começar a partida? Eu não vou não se eu for sem mouse, eu vou assistir a partida. Me adiciona aí também. Puta, eu já tô no meio da partida. Dá pra adicionar aqui? Ah, dá pra adicionar no meio da partida aqui. Manda o um Nick aí? É Ah, não dá pra me adicionar aqui, velho. quando tá a partida. Tem que esperar a partida terminar. Timo, o campanhão. Olha os caras, velho. Já tá assim já. Ó, fiz as galinhas de boa aqui, ó. Só que o Timo pode ser muito roubado. Provavelmente vão roubar pelo cu. Provavelmente é, não, não, certeza. O problema do na jungle é que você caga. Mordei. Oh, é... é. Depois de vocês invadir o time na jungle, não é pra qualquer um, não, hein? Olha, é. o oh, cara já entrou no meu canal pra 160 inscritos. Ó, ó, ó, ó, ó, ó o gank, ó o gank, ó o gank, ó o gank do Xiazá, ó o oh, gank do Xiazá, ó o gank do Xiazá. Pega, pega! Pega, pega, pega! Corre não, corre não, fia! Corre não! Corre não! Corre não! Corre não! Corre não! Vai, Corre, não. Oh! Vai, vai. Morre! Boa. Morre! Morre! Boa! Caralho! Oh, valeu! Dá-lhe timo nele! Pô, oh, foi dois flechas por uma kill, velho! <risos> Falta um você... Um foi dois flashes por uma kill, velho! E? É. O beat jogando que sabe. Ah, rapaz. É assim que é Timo, filho. Não, sou eu. Não! Resetou um sapo. Puta que <risos> pariu. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, Timo. Dali, Timo. Ai, minha oh, mão tá oh, ardendo oh, da oh, palma oh, que eu dei, oh, velho. Oh. Oh, é aqui que eu falei. Mude, muito. É o É o é o time da memória. A minha vida! A minha vida! Ih! <risos> <risos> oh, Ó gente! Vida, tentei kaetar, mas não deu. E lá vem o Timo! Não? É minha? Não! Ah, velho! Ele é entrou meu. no mato! Para, velho! É Ô. tua? É tua? Não é não! Mano, olha isso aqui. Mano, mentira. Eu não acredito, Vocês viram que, a... Eu não acredito que a Jana sou Luli sim. Vocês viram isso? Eu vi. Eu, eu não vi não, o que aconteceu, mas eu não. vi que a, que a Jana sou Luli sim. Não, velho. A, ja... a Jana mitou muito. Eu não vi, velho. Eu tô. vi que ela sou Luli sim, velho. Mano, o tempo do de tornado dela foi essencial. É. Pronto. Agora, tô... gente, depois que eu fechar esse item da jungle. Já era, a jungle vai ser mil maravilhas para mim. Sofremos, Sofreu, sofreu, apanhamos na jungle. De cima veio, roubou nossos lobos, nós morremos com as galinhas. O que a gente vai fazer agora? Vamos se vingar aquelas galinhas. O dele, rouba o dele. Vamos Não, ele roubou a galinha, vou lá fazer meu head e vamos se vingar dessas galinhas. Viu, vê se o Red dele nasceu. Fica tá parado no mato e rouba. É, é bobo! Não, é tudo do outro lado do mapa. Ah, Calma aí. Eu ofereci de novo pro não tal. Tá, não deu bola. Aí, ó. O Lissin tá no mid. Olha Sandra aqui. Ih, deu ruim. Cadê? Deixa aí, deixa aí. ruim. É ruim. É pra... eu, é é pra... eu, é é eu vou vir pro coma. Ela lutou em mim, fiado. Ó, ah, saiu sem vida. Quebra pin estouro. Ó, oh, tá de blue, velho. Vai, vai, vai, vai! Flecha! Ai, meu Deus, meu Deus. Eu, eu falei pra, Mas eu falei pra tu quebrar pinstouro, cara! Eu falei, quebra o Eu tava aqui já, velho! Tô suando mais do que gordo! Tá suando? Eu é, eu acabei de comer a sopa, tu é doido. Você sabe quando o gordo entra numa sauna que ele parece Vem cá, você comeu a sopa ou tomou a sopa? É, isso caldo que eu vou agora. Porque a sopa que eu faço é, ela é sem caldo. Ai, é aquela sopa sim. que eu como eu comeu miojo sem caldo. É, né? <risos> Entendeu? Miojo sem caldo. Que ela <risos> e é bom o miojo sem caldo, né? Ah, não, o caldo é menos gostoso do miojo, caraca. Então, mas é bom do mesmo jeito. Não, não, e hoje tem que ter o um caldinho, tem né? o fome. Não, ah, pô, eu, faço aqui, eu gosto com aquele caldo grosso. É, <risos> eu não vou fazer. <risos> Ele não tá tempo aqui pra mim Tu gosta de ficar <risos> eu não queria ter ouvido isso Tudo que eu falo é se um Ele, ele desdroba ah, acho sei. que eu pego os inimigos é, sim agora o cara soube jogar, eu é, não, é. não não, mentira que vai matar Matei, na Matei. Na na Vem pra baixo, vem pra baixo Vem pra baixo e pra baixo? Chega. Cara, alguém não pode dar um trash aí não? Ah, mano, que matei ainda. Será que eu vou ser honrado de tio? Será que eu vou pegar minha maestria 4 de. É. Minha. honra 4, 4 de tio? Tô pra pegar essa honra 4 de tio. Uh, uma 4 na conta faz tempo. Ah, eu só honra 3 O engraçado é que minha Smurf eu tenho uma 4 Pô, alguém não quer me dar um trash aí não, velho. quero jogar com pra, pra mim. Saiu pouca vida, ainda. Eita. Ah, acertei! Ah, velho! Bosta! Eu fui stunado na parede, quase com nada. Ih, fiz cagada. Olha -se onde tá. Vim, vim, vim dragão, vim dragão, vim dragão gente. E aí, alguém vai fazer o Enem? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. O que eu gosto de ver são as desculpas que o povo dá pro, por não ter chegado uma hora. Perdi o dragão. Luta não, Zé? Não. Perdi. Eu smitei. smitei errado, mas smitei o maluco, assim que Nossa. Eu nem smitei, pô, na verdade. Smite? Oh, timo, time, tô em, vai, tô timo? Em, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus, timo, timo. Caralho! Eu tu viu timo. esse dano? Meu, meu já tá no silencioso Pô, oh, dá pra gente fazer o Barão, hein? Né? estão sem a velho. Não, mas o o cara. O Sin eu ganho deles no White. Cara, o Lee tem mais chance de roubar a Dragona que eu tô? ai Ajuda o tim time, ajuda o time, ajuda o time! Meu! Meu, ninguém ajudou, cara! Pô, ninguém ajudou só também, ah, traga, ah, velho, só um te dessa ah, Sanami também, Outro oh, trocar, cara. Ô, ninguém tava perto de você, você tava só? Não, não, eu tava perto de todo mundo. A a Jana, a Queen e o Talon meteram o pé. E depois que morri... Vocês foram ensinados? Não foram, foram não, pô. eles? Eles correram, filho. Eles correram, vi. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. sai. Descendo, Boa, dragão é nosso, filho! Nossa, nossa Daylon. Que good, agora vira. Vira pra cima. Não, sem vira, vou uma base rapidão. Agora é nóis. Daylon God. P****. Essa... essa não, não essa não é joga, cara. Sinceramente. Mano, ela tá 2,18. Ninguém mata ela. Nossa, não é um anãe muito Irreconhecível, velho. Ela tá se não, posicionando é com a. assim, ela tá 2/18. E... Ela tá 2/18, fi. Não, 2/18. 2/0/18. 2/0/18. Então, claro que mata. Quem tá mais cuidado do time de vocês? O time? <risos> Só o time. O time e o Tailon. Mas eles não, não. matam. Isso que é o ruim. Então, se o Tailon matar ela, ela morre, cara. Então. Não, mas o pior é que tem, tem a distância. De... O Sandra atrapalhando junto Não, não é só. Não tem tem do muito Thiago. tanque Alexandre. no time dele, porque esse meta agora vai ser mais de tanque. Não. Não, não tem não. tanque, não. Mas não é até de suporte. De é Sandra que tá sendo Mano, deixa eu pegar essa. Nome. Cai essa nome toda hora salva os cara velho. Ai, errei. Boa, boa, boa. Aí, ó, quem chegou. Quem chegou? Alissandra, mas Quarto morreu. Flash, Acabou né? o jogo pra eles. Ah, morreu, ó. Essa não me. Mataram a Nami? Conseguiram matar a Nami? Não. Ninguém matou Nami. Matou sim, ó. Tá um agora. Não. Ela tá viva ali. Né? Ah, ela conseguiu morrer, ó. É isso que eu tô dizendo. Morreu? Morreu. Louco. Que foi? Ah, velho, de foram pra cima. Cara, eu tô pensando tô com muito attack speed, eu tô querendo dar, dar mais dano. Eu acho que eu vou tirar esse item aqui, vender esse item vou pegar um. Vou fazer é, três. Um rabadão. Fazer um três em 3. Ah, não tem dinheiro pra rabadão, não. Vou fazer um arco de luta. Rabadão. Vai fazer um rabadão, fi. arco de luta é pra explodir. Quando der. Eles caem no nos meus cocôs, der aquela explosão. Vai o. eles Marcelo pra cá. E o jogo tá bom aí? Tá, tá legal. Tá maneiro. Tá legal. Não. Faz tempo que eu não jogava assim. NÃO! Eu não tinha as unhas! Caraca! Salvaram de sim! Ah, será que vocês estão. Morreu! Tirei a venha. Cara, seu nome joga muito, cara. É, ele joga demais. Hum. Agora eu vou fazer um rabadão. Deixa eu rabadão. Que que eles dragão, aqui? eles. Vem, vem. O que que eu tô fazendo aqui? <risos> ah, morri, Vi. Ela me explodiu. A a Vany hum, me explodiu, cara. Dulid, hum. se o principal não fazer anjo guardião... É, eu acho que eu vou ter que fazer um guardião, cara. Mano, velho, olha isso. Vou tirar a bota e fazer isso, é de já... um guardião. Não, essa, essa Queen tá jogando bem. Agora. Essa Jana olha, Ah, que. também, tá jogando fino, Cunha. Não. não, não. Meu parceiro, essa, essa Jana tá jogando. Não, tá jogando fino, mas a. a não, jogou já, agora, é linda. Eu, eu vou. Eu vou chabarão, o chabarão. O cara pegou o dragão, vamos o chabarão. Vamos 8-8 ruxar esse barão rapidinho, vamos. Bora, bora, para, para, para, para. Aqui, Vai, vai. Ó, o ar aqui, ó. Se esvirem. Tem o um flash, tem um aqui, tudo. Atrás, atrás. Não tem a um cocô ainda. Mas vai dar aqui, ó. Peguei. Vai, entra aqui. Aqui, ai, senão. Essa Jana agora jogou o fim de novo. ai, não vai não. Não vai não. Caralho! G -g. Porra, essa G -g. jogadinha G -g. do time agora foi linda, hein? GG, GG, GG. Deu penta, foi. Não, quase. Não. Aham. Uhum. Ah, Adiciona a yeah, yeah. ah, próxima Vou adicionar. Boa, foi boa essa aqui. É, Mas, galera, canal, que compartilha, que compartilha, aí galera, tá like. é, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. Pera aí, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like e fui.